A Autorola trabalha essencialmente três áreas de negócio, os leilões online, os sistemas de gestão dos processos de remarketing e a inteligência de mercado com o Indicata. A utilização do Big Data desta inteligência de mercado permitiu-nos injetar inteligência em todos os nossos sistemas, por exemplo, na leiloeira permite-nos saber que carros vender, que carros vender a quem e, e quando. Bom, a, a possibilidade para as empresas de, de, de poderem permitir que um cliente avalie a sua própria viatura usada dentro do, do, dos seus websites, eh, permite-lhes que o cliente não tenha que sair do, do, do, do, do, do seu ambiente para procurar essa resposta. Portanto, permite captar o cliente nos seus websites, permite captar as leads e do ponto de vista do, do, do cliente final. É um processo extremamente fácil, sem qualquer tipo de fricção, de comodamente saberem um valor de referência para a sua viatura usada. O Big Data e a utilização dos dados vai revolucionar de certa forma, a forma como se compra e vende carros, pelo facto que as decisões deixaram de ser meramente intuitivas e passaram a ser baseadas em dados.